Uma boa tarde a todos sou maurício mococa hoje nós estamos fazendo um novo modelo de variônica <coughs> mostrar para o pessoal como é que essa aqui agora já é um é um modelinho que nós fazíamos de primeiro só que agora nós estamos modificando ela e esse aqui é o tubo esse é o tubo é o tubo, aqui dentro vai uma bucha aqui dentro tem uma bucha Eu vou ver se dá para mostrar essa bucha mais na câmera aí acho que ela tá dando para ver lá no fundo, ó, uma bucha e agora aqui do lado de cima não dá para ver ela esse é o rolamento então a, aqui agora vareta também, essa vareta também tá preparada já para ela tá preparada já tá para ir lá nós vamos fazer a montagem dele para poder ver aqui como é que ele vai ficar esse aqui é um tubo sem nada, esse aqui ainda tá vazio agora Essa parte aqui. Ó. A antena aqui ela é despontada, a ponta. É feito uma pontinha nela. E aqui também despontado. E ela é feito L, ó. Dá um L, dá para ver que ela foi feito L. Aqui o total dela é 37 comprimento. E aqui ela tem uma visa aqui de 8 centímetros. É, esse aqui é os dois tampão que vai, Eu vou mostrar mais perto aqui, ó. esse aqui é um tampão que vai lá em cima E esse aqui é o tampão que vai na traseira que é onde forma a câmera, aonde o cara quiser pôr ouro, pôr alguma coisa Agora interessante dessa vareta que é o seguinte, ela é só um tipo de material, ela é só cobre, não tem nada de outro material nela Aqui o rolamento a seco aqui é cobre então nós vamos fazer uma, uma montagem dela aqui, ó. aqui é ó, a empunhadeira, a empunhadeira fica em torno de 10 ou 11 cm, também é o suficiente para pegar a mão aqui, ó. e a antena vai, vai aqui dentro. Agora ela vai dentro do encaixa E aqui ela está encaixada. Ela vai, ela vai trabalhar nesse sentido. Só que é duas. Essa aqui é a que está mais adiantada. Eu fiz ela primeiro para poder adiantar para o vídeo. E aqui, ó, o rolamento a tá seco. E é o movimento que ela faz, que ela é feita para cruzar. Ela não é feita para rodar numa só, apesar que às vezes ela até funciona quando você acha uma coisa só e rodar aqui, ó. Mas ela é feita somente para cruzar com a outra. Então é o máximo que ela faz é meia volta. Mas mesmo assim, se você usar uma só também, pode, você também pode chegar em cima aqui das coisas, tá? vendo Aquela já tá querendo cruzar, rodar porque tem coisa embaixo, ó. Então, é... Ela é toda de cobre, todinha de cobre. Então, vamos ver se nós mostra ela mais perto. olha Ela é toda cobre, todinha em cobre. Não tem nada de ferro nela, tudo antena de cobre, rolamento de cobre, tudo de cobre. Então é uma antena muito. que vai ficar muito legal ela. Agora, amanhã nós vamos fazer um outro vídeo, mostrando as duas prontinhas, funcionando. E aqui a. É preparamos a antena você pegou a antena que está a vareta a vareta de 5mm que é uma vareta reforçada que é para não ficar entortando aqui agora a gente prepara essa ponta a gente vai lá prepara ela vou fazer o preparo dela aqui A máquina lá atrás de um de barulho, aqui nós preparamos a ponta dela, então aqui a gente vai medir oito centímetros nela e vamos fazer o risco e nós medimos oito esse aí é o material que a gente vai comercializar então aqui ó, a gente mediu 8 centímetros tá marcado os 8 agora aqui é que eu não sei se vai dar pra, pra pegar aqui na morça, mas nós vamos fazer, vamos tentar, né? agora nós vamos pegar a outra nós vamos dar uma medida aqui para nós ver então, é isso. agora vamos regular ela certinho aqui para poder não dar uma zebra aqui depois nós vamos virar o celular para cá e se gravar sozinho com o celular parado ruim porque você vai no amar então vamos ver se nós conseguimos virar Pra pegar... Pra pegar a morsa lá. Vamos ver. Vamos ver se tá pegando. Vamos ver se tá pegando. Tá dando pra pegar aqui a morsa. Tá um pouquinho atravessado, mas tá dando pra pegar ela. Agora nós vamos pegar a chavinha. Que é essa chave aqui, ó. É o que nós vamos passar. É o que nós vamos trazer a antena. A antena ela tem que vir no nível. Agora nós acabou de fazer o L, né? Aqui está pronto o L. Nós vamos cortar aqui para cá para nós gravar lá onde tal Agora acabou de fazer o L Então ela acabou de ser feito o L, o que, é que nós vamos fazer aqui agora Agora nós vamos cortar Nós vamos cortar ela do mesmo tamanho da outra As duas, ela tá igualzinha No mesmo ângulo é uma encaixada certinho com a outra Agora nós vamos cortar ela. Nós vamos cortar ela aqui rapidinho. Vamos prender ela na amostra um no santinho em cor. acabamos de cortar agora vocês vão ver que ela ficou as duas até tá do mesmo tamanhozinho mesmo tamanho só falta fazer a ponta dela mesmo tamanhozinho certinho agora nós vamos fazer um pouquinho de barulho lá e nós já faz a ponta dela também A ponta dela tá feita só a porta da mão Uma acertadinha Agora que a ponta tá feita Nós vamos fazer o teste nela naquele cabo Que ainda que tava outra Agora Pegar aqui, ó. O outro cabo. Essa que nós acabamos de apontar. Ó, acabou de fazer. Agora nós vamos encaixar ela aqui, ó. E ficou pronta também a vareta da outra. Então esse é o funcionamento dela. Então, aí agora as duas varetas estão prontas. Ó. E ó, que elas vão funcionar isso aqui ó, se ela achou objeto elas cruzam então elas vão funcionar nessa base essa outra vai funcionar aqui ó só que essa aqui, a empunhadeira dela não tá pronta ainda, isso aqui é só para fazer um testinho já aqui elas vai cruzar mesmo, porque tá aí em cima de um monte de coisa aqui se eu ficar aqui em cima aqui elas ficam cruzadas porque tá cheio de, de latão cobre embora então a essa, esse vai ser o novo modelo aí que a gente vai comercializar o então, que a gente vai ter a gente vai ter uma essa linha dela que é uma linha mais em conta então é o pessoal aí que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E pedi o pessoal também para se inscrever no canal, deixar o like, fazer os comentários. E lembrar o pessoal mais uma vez que essas aqui, essa é totalmente em cobre. Somente cobre, não tem mais nada de ferro nela, nada de, de outra coisa. Somente cobre. Os rolamentos é cobre, as varetas é cobre, as empunhadeiras é cobre. Então é... Umas varetas muito legais. E também. Bem mais em conta aí do que a, a outra que nós temos. Essa aqui é a vareta número 1. Um, e nós temos a 2. E também nós temos a. Essa aqui que é a número 2, que é a tecnologia de ponta. E lembrando também, os amigos, que tanto essa aqui, a número 2, como a número 1 um ali, tudo pode ser operado por comando de voz. Você pode fazer por comando de voz, que você quer caçar, tanto a 2 como a 1. Um. E logo, logo também nós vamos ter a 3, que é um outro modelo mais mais avançado que esse ainda e lembrando os amigos aí para se inscrever no canal logo que nós tiver com 5 mil inscritos nós vamos ter um sorteio e nós vamos sortear umas coisinhas talvez variónica, um diamante, topázio, algumas pedras lapidadas Talvez algumas brutas E lembrando que vai ser patrocinado pelo Casanova Então aqui nós estamos Com essa que é a 2 Que é a tecnologia de ponta Essa é a número 1 um. Ela parece que ela é mais simples Mas ela tem a mesma eficácia da outra E muito e excelente também e nós também vamos encerrar logo já já esse vídeo Porque tá ficando muito longo E lembrar os amigos aí para se inscrever no canal Dar uma força aí pro canal poder crescer Eu tô tirando aqui, ó o pessoal ver aí as varetas de, mais de perto também dá uma olhada aí na máquina, aqui é o, é o conduzinho aonde nós mexemos com as coiseiras é cheio de ferramenta, cheia de coisa aqui para todo lado e também mo é, mostrar aqui também ela na mão ó. lembrando que ela é toda de cobre, não tem nada de outro material é toda cobre e também a, o tampão que é de pressão ó onde você pode colocar por exemplo diamante na câmera qualquer outra coisa na câmera Vou ver se eu consigo tirar ele com a mão aqui mas não tirei com a mão e nós vamos encerrar o vídeo pedir para os amigos aí se inscrever no canal deixar seu like que o canal possa crescer e também que o youtube também possa modificar de novos vídeos aqui é a máquina onde nós trabalha é uma morsa coordenada já tem ela tem umas regulagens aqui para você poder fazer furação porque senão a furação não sai certa e até o próximo vídeo